fala galera eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal galera estou aqui numa escola rural onde pegou fogo galera isso mesmo tá tudo queimado vou mostrar tudo para vocês mas antes eu peço para você se inscrever no canal deixar o like seguir no Instagram o que foi me passado aqui pessoal tem muitas histórias tem história que fala que pegou fogo, alguém passou e jogou cigarro, pegou fogo no mato seco, aí queimou a escola. Tem outros que falam que jogaram fogo aí, com gasolina na escola. Então, a gente não sabe o certo que aconteceu. Não sei se é assombrado, tem gente que fala que é assombrado, tem gente que não. Mas eu vou estar mostrando pra vocês a escola rural que queimou, cara. Ela tá bem sinistra mesmo. O assoalho dela era de madeira, queimou tudo, queimou a parte de cima. Então vou mostrar ali para vocês Quem sabe a gente não volta aqui um dia à noite Para ver se ela é realmente assombrada É uma escola bem pequena Mas tá sinistro ali. Vamos lá galera Bom galera Olha aí a, a frente da, da escola Ela era duas salas Essa daqui e aquela ali ó. O teto vocês podem ver já que está bem destruído Vamos ver aqui a lateral primeiro Lá dentro, lá que tá feio, hein, galera? Isso é louco. Ó, tem uma janelinha aqui. Ó, a janelinha tá toda enferrujada, cara. Tem pessoas que falam que tava um mato seco em volta dela e passar a jogar o cigarro. Tem outros que falam que vândalo veio e colocou fogo. ó oh, pessoal ela tinha ó oh, uma parte subterrânea aqui ó vamos ver se dá para ver Caraca, mano. aí já dá para perceber que já foi queimado né pessoal ali em cima já dá para ver que tem uns caibro queimado Largar aqui largar, largar Aí, cara, ó falou. Tem gente que fala Que o local é assombrado Então a gente não sabe, pessoal Ó, dá pra ver por lá Cara Uma escola é pequena, né, pessoal Mas... Sinistro Passo uma estrada Aqui na frente ó. O pessoal Vinha estudar nessa, nessa escolinha pessoal do sítio Aqui perto Cara do céu Olha ali Não sei se está dando pra Pegar certinho Por causa da claridade Nossa é tudo quebrado. Aí, pessoal, ó. A porta já tá até destruída. Eita. como entrar, pessoal. Isso é louco. Ó, tá nascendo uma árvore aqui dentro, já. O quadro aqui, ó. O quadro negro. E lá embaixo, por aquele lado, que é aqueles buracos onde eu coloquei a câmera. Mano, que dó, velho. Tem alguma presença aqui? Se tiver, faz algum barulho. Madeira, cara. Pode dar uma mexida. Pô. Esse aqui tá mais destruído ainda. Aqui era o quadro, ó. Essa era alta, hein. Essa ali dá pra. Acho que ficar na minha cintura se eu ficar lá embaixo. Caraca, mano. Que motura essa parte. Até a parede aqui, pessoal o batente aqui, ó. Caraca. Ó, tá fazendo ninho lá. O que será que aconteceu aqui? Será que o Cunhado ficou de propósito? Ó, parte do teto tem como que tá. Aqui. Se tiver algum espírito aqui nessa escola aqui, faz um sinal aí, um barulho. Se fizer, sai do pé. Eu vou se cair, não dá pra ir não. Bolinha, pegou fogo Caraca A dó, né, porque Mesmo que não fosse usar mais, né, cara Poderia ficar aí, ó Agora o bagulho fica tudo queimado aí, quebrado Não sei se foi vândalo mesmo Então, pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos passar o K2 ali dentro Se tiver alguma presença, a gente volta à noite aqui não vou conseguir entrar lá dentro, mas vamos chamar. Se chegar perto do aparelho, tem presença. Vamos ver o que vai dar, hein? Tem um rapaz com um trator aqui perto aqui. E eu fui lá perguntar para ele se ele sabia o que aconteceu com essa escola. Ele disse que desde quando ele mudou aqui para o sítio aqui vizinho, essa escola já tá assim. Ele não sabe o que aconteceu. Ele falou que tem gente que fala que vândalo veio e queimou. Outros falam que. Alguém jogou cigarro aí mesmo, foi o que foi me passado mesmo, ele também não sabe Perguntei pra ele se ele sabe se é assombrado, ele disse que não sabe, mas disse que tem bastante gente que fala que é Então eu tô com o K2 aqui na mão, vamos tirar a prova, ver se tem alguma presença ali Se tiver a gente volta de noite aí galera, não esqueça de deixar o like hein, vamos lá Ó o K2 na mão, chegando ali perto a gente já vai ligar Se tiver alguma presença Aqui nesse local Chega aqui perto de mim Perto desse aparelho que está na minha mão Faça as luzes Desse aparelho acender Tem alguma presença aqui? Tiver algum espírito ou alguma entidade aqui nesse local, chegue aqui perto desse aparelho na minha mão. Pelo jeito, se tiver algum espírito ou alguma entidade aqui, chegue perto desse aparelho que está aqui na minha mão, chegue perto aqui de mim. Tem algum espírito aqui? Se tiver, chega aqui perto de mim. É, galera. Vou desligar aqui, ó. Pelo que parece... Não tem nenhuma presença aqui espiritual Nenhuma entidade O local parece que está tranquilo Então provavelmente o local não é assombrado mesmo A gente vai mostrar a realidade para vocês, galera Se é ou se não é, a gente mostra E pelo jeito aqui o local não é assombrado Então é um local que eu já não vou vir à noite Mas Dá dó, né pessoal, de ver o local tudo queimado assim, né Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa eu descer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Seguir eu no Instagram. Segue a Thaís também. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.